Sejam bem-vindos a mais um Purple Talks, o primeiro sem ser com alguém de da tribo original Sal, o Yuri Gamido. Bem-vindo, ícone. você é uma lenda. Para quem não sabe, o Yuri... Urbana. <risos> o Yuri ele é irmão da primeira F2 da minha vida, que é a Fran. Beijo, Fran. Verdade. Ela fala de você até hoje. Você acredita? É a única pessoa que ela lembra mundo do mundo dos jogos. <risos> ah, ela sumiu. Ela devia voltar. Mas é... enfim, e, mas eu sei que é, eu estrei em 2018 junto com a Fran no SB, mas eu sei que você já fazia parte do mundo dos jogos já desde antes, né? Sim, eu comecei muito novinho, inclusive. Mas então, antes de falar um pouco mais de você, eu resolvi perguntar para uma pessoa em especial que diz que te conhece muito, né? É o hum, Luiz. Mas... Nossa, se <risos> ele não falou mal, eu vou ficar muito chocado. <risos> Bom, segundo o Luiz, eu pedi para ele falar um pouco sobre você, e ele disse o seguinte. Ele é o um mal em figura da dirigente. Ele parece um garotinho egoísta, traçoeiro e descarado, mas na verdade ele é muito, muito mais do que isso. K -k -k -k -k -k. Ai, eu já conheci os dois lados de Yuri, Tem tanto pessoal quanto jogador. Muitos já viram o lado jogador, mas poucos, poucos realmente viram o lado pessoa dele. O que eu posso falar é que uma das características mais marcantes de sua personalidade é a sua sinceridade. Se ele não gosta de algo, ele vai falar. Ele não é do tipo que demonstra muito seus sentimentos, mas quando pega certa intimidade, ele vai estar ao seu lado sempre que precisar. Ele pode não saber como ajudar, mas vai, vai estar lá do jeitinho dele, tentando te animar de algum jeito. Ele às vezes pode ser um pouco grosso, mas, mesmo não parecendo, se importa muito com os outros. Muitos têm a visão errada do Yuri, mas eu posso dizer que ele é uma das pessoas mais incríveis e especiais que eu já conheci e que realmente vale a pena conhecer. Então... Ah, foi muito fofo. Ele me conhece bem, infelizmente. Vocês você se conheceram aonde? Você se conhece até pessoalmente, né? Sim, a gente já se conheceu pessoalmente. Então, a gente se cruzou num jogo no WhatsApp. Não sei se você sabe mas eu sou era eu era bem ativo nos jogos do WhatsApp. Hoje em dia eu não tô mais jogando lá, faz tempo, faz tempo, entre aspas, né, que eu não jogo lá. Mas a gente se conheceu lá, eu modero um jogo lá, aí ele simplesmente brotou no meu privado se inscrevendo. Então, aí a gente, tipo, começou a conversar e a gente é muito amigo. E você concorda com ele quando ele diz que você é muito sincero e demora a se abrir com as pessoas, a pegar a intimidade com as pessoas? Sim, eu concordo, porque eu tenho meio que um pé atrás com as pessoas, tipo, não confio tão fácil nas pessoas como eu deveria, ou com... na verdade, sei lá, entre aspas, né? E aí, tipo, eu meio que visto uma aparência que eu sou meio assim, sabe? Mas eu sou um amor de pessoa, gente, sou um amor de pessoa. <risos> E, e quando quando ele fala que que você é muito sincero, você é daquele tipo que, que fala o que que eu quero, doa quem doer, ou você é um pouco mais contigo? Assim, é, falando em jogo, eu não sou tão sincero, né? Porque é jogo, a gente tem que mentir de vez em quando. Mas assim, na minha vida, e particularmente, eu gosto de ser sincero com as pessoas, eu gosto de... Ser, é ser bem direto, eu sou bem direto nas coisas que eu quero, nas coisas que eu não quero Se eu vejo uma coisa que me deixa desconfortável, eu, eu falo Só que eu também não sou ponto de ofender, de sair, sabe, querer sair por cima da situação, algo do tipo Só que eu também não ah, gosto de ficar calada tem esse problema você, <risos> se considera, você se considera uma pessoa meio, como eu posso falar, justiceira? Aquela que quando vê uma pessoa, alguma coisa que tá te incomodando, uma coisa que não é legal Você vai lá e fala... E... E... Eu me considero um anti-herói, justiceiro, não, até porque eu não, eu não sou perfeito, eu faço, tenho muitos erros, <risos> inclusive. Então, eu sou anti-herói que tenta, né, às vezes, fazer justiça. <risos> então, tá. E mais, conta mais: você tá solteiro, tá, tá aceitando currículos, é, é do sul, conta um pouco mais de você, pra gente. Então, solteiro é uma palavra muito forte. Solteiro <risos> nunca. Não... Sozinho assim solteiro nunca. Né? É isso aí, é isso que eu penso. Mas agora tipo, a gente tem uma pessoa aí que a gente né, tá ficando mais uma coisa mais seria. Ainda não é um relacionamento, mas eu tô no não caminho. Mas eu não também sopimento. não tô solteira. Não tô solteiro, mas não tô comprometido comprometido comprometida, entendeu? Estamos enrolados, estamos esperando tá o pedido, estamos esperando o é, pedido, inclusive. Estamos tá esperando, esperando o pedido. Ah, assim. é. e, e me fala mais, e, e você faz uma faculdade de exatas, uh. né? Sim, eu faço engenharia da computação. Eu fazia civil, mas eu decidi trocar, porque eu me interesso mais por computadores e tal, eu trabalho Pode. mexendo no computador, é, exatamente, isso é mais minha praia. É porque, tipo, civil, você fica muito no sol, nesse desgaste, você fica, tipo, não é comigo, não, não, dá, não, não, não é isso. Eu fiz um estágio, inclusive, que, tipo, foi um dia de estágio que eu falei, não, isso não é pra mim, não, sem condições, eu saí, eu troquei. Eu acho que também civil tem, por exemplo, meu irmão é engenheiro civil e eu uhum. sou na verdade um programador. Então, eu sei que são bem diferentes, assim. Por exemplo, eu tenho um primo também que é programador e então, ele, ele diz que ele escolheu programação porque, primeiro, ele gosta muito, segundo, que ele não tem contato com as pessoas. Então, <risos> você se considera um pouco antissocial ou não, nada a ver? Não, eu sou super social. Aí, é, então, não tipo, tem eu mudei bastante. Eu, eu, antes, com 18 anos, eu era bem... É introspectiva é a palavra eu não gostava tipo, de conversar tanto assim hoje em dia não hoje em dia eu gosto de estar conversando gosto de fazer a amizade gosto de conhecer gente nova eu trabalhei já no público então não é não foi muito um fator mesmo que mudou então foi mais foi mais uma, uma vamos dizer assim uma evolução uma facilidade e... maior e, tipo, e é porque assim eu entrei em engenharia não sabendo o que eu queria eu literalmente só entrei em engenharia eu falei gente eu sou bom em matemática eu acho que eu, nesse curso vou me dar bem como depois de dois anos você pode mudar a área, sabe? Que uhum. essas matérias vão ser todas aproveitadas? Eu peguei e falei, vou fazer isso. Daí eu agora, tipo, cumpri meus dois anos eu mudei. e mudei. é a mesma coisa com meu irmão. Ele entrou, em engenhar... ele entrou em engenharia ambiental e aí com dois anos ele decidiu partir para civil. Não se arrepende É muito é a mesma isso. Coisa você. É, tipo, é. É, é, tipo por você... exemplo, a Fran... Ela hum. entrou querendo fazer é, geriatria, agora ela vai ser especial em pediatria, que ela trocou, sabe? É tipo assim, faz parte. É tipo os opostos, né? Parece... É, literalmente. A gente A se complica. conhece na faculdade. Vamos falar do mundo dos jogos. Como é Vamos. que você veio, veio parar nos no, no jogos de Facebook? Onde que você começou? Como é que veio parar? Você começou no SB ou foi outro jogo? Não, eu já, eu, o primeiro jogo que eu joguei foi que eu vi no Instagram, que era no WhatsApp, era um BBB, <risos> inclusive em 2016, eu tinha 16 anos, tinha 16 anos. Nossa, tá. baby. Sim, daí eu já assisti a Survivor, eu amava Survivor, eu era obcecado por Survivor. É, aí, tipo, eu tava procurando é, para assistir novas temporadas, sabe? E eu fui, fui pesquisando no grupo do Facebook. Aí me chamou a atenção o um Survival Brasil, o que é isso? Aí logo, por coincidência, tava a inscrição do cassino, foi a primeira temporada que eu joguei. Aí eu falei, que que eu é isso? O que que é isso? É para jogar tipo como? Aí eu peguei me inscrevi. Eu me inscrevi, aí eu joguei, eu amei, eu amei a experiência e não parei mais. Quanto, quantos jogos você já jogou a partir do Survival Brasil, você tem ideia? Eu sei que você jogou Survival Brajo Stars também. Jogou no qual Facebook mais? eu sei quantos, que o eu, eu, SB, o Cassino, que eu joguei, foi meu primeiro, com 16 aninhos, meu Deus. Uhum. É, Depois eu voltei para All Star, aí eu joguei o Fusion, e esse daqui, quatro só. No, é, teve os fest que eu joguei também, que é o JD, uhum. só que eu não gosto de falar porque eu coloquei nos dois, eu realmente não sou muito bom em Fast, eu não cheguei nessa conclusão. Eu joguei, eu joguei o Piloto também, esses dois foram os Fast que eu joguei, mas eu não fui muito bem. É, daí no WhatsApp eu realmente cheguei um monte, tipo, não, não tem uma conta assim, sabe? Uma conta. É, então, é, para falar, antes da gente entrar no, no ramo sobre o Live para falar um pouco mais sobre quem é você, jogador, eu perguntei para uma pessoa, o Levi Fernando. Levi, meu Deus por que tempo. foi um erro te eliminar? Então, vocês jogaram Fusion juntos, né? Sim, nossa, a história. Ai, como o Levin foi perfeita. Nossa, se tivesse se entrevistando, todo mundo ia amar. Foi muito perfeito. <risos> então tá, ele, res... ele respondeu o seguinte: Confesso que me surpreendi um pouco com a saída do Yuri do jogo. Embora ele muitas vezes seja um tiquinho fechado com seu... pelo seu jeito tímido, o que pode passar às vezes uma impressão equivocada dele. Apesar de achar esse seu perfil, nunca, apesar de que esse seu perfil nunca o faz fechar as portas a ninguém, muito pelo contrário, ele é uma das pessoas mais estrategistas que já conheci. Seus planos sempre são inteligentes, bem elaborados, o que normalmente motiva ainda mais seus aliados a jogar com ele. E é muito bonito ver como ele faz de tudo para que seus planos saiam da maneira mais impecável possível. Por isso ele é muito fiel aos seus aliados. Nunca vi Yuri abrir mão de demonstrar que está sempre alinhado aos seus. Acho uma pena que ele tenha saído do jogo tão cedo e que as pessoas não tenham lhe dado uma chance. Ter sido aliado de Yuri, apesar de tudo, apesar desse fecho um pouco triste de nossa jornada no Fusion, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Foi a oportunidade de ver alguém que se exposta em fazer do seu jogo uma arte cheia de ternuras e acidentes. E para além disso, obviamente, e o mais importante de tudo, tirar a Yuri do jogo é também não possibilitar que essa lendinha mostre suas múltiplas facetas. Do perfil debochado e soturno, a personalidade mais doce e encantadora do mundo. Observa assim, o Fusion me deu vários presentes. O Fusion me deu o irmão mais novo, o irmão que eu amo muito, e essa pessoa é o Yuri. Ah, oh, te amo, que saudades. Quando você falava, ficou, é, ficou as lembranças, tudo que a gente chegou no fôlego. Foi parcial, ele... saudades. Pelo que ele falou, você parece um jogo tem um jogo seu, jogador muito mais estratégico do que social e físico. Você se considera assim? Super. Gente, eu não sou físico, eu acho que eu tenho um desempenho muito ok em físico, tipo, não sou nada dessas coisas, mas também não me considero ruim, ruim, ruim. E em é social eu tenho um problema, é que eu não eu tenho muita preguiça de conversar com o povo no WhatsApp. Eu tenho, nossa gente, ainda mais conversar com aquele povo, tipo, robótico, sabe? Eu fico, eu fico agoniado. E daí eu penso, depois eu respondo, daí quando eu vejo cinco horas depois, na hora do conselho, a pessoa ainda tá lá já eu considero mais estratégico porque falo com as eu considero que eu falo com as pessoas certas vou alinhar meu plano sei assim, com as pessoas se der certo Deus se não der certo isso era não vale, melhor do que forçando o social com todo mundo e sair do mesmo jeito é isso é verdade é isso que eu penso eu eu acho que é assim eu sou uma me consideram eu não me considero tanto mas me falam que eu sou uma borboleta social daquela que fala com todo mundo pelo menos um oi um tal um papo ok mas Existem realmente aquelas pessoas que você consegue alinhar melhor seu jogo, que você consegue desenvolver seu jogo, montar estratégia e aquelas pessoas que você fala só por falar mesmo, só para não, não, não ficar esquecido, entendeu? Então. Sim, exatamente. Eu eu acho, eu, por exemplo, sou uma jogadora mais social, não sou tão estratégica. Se eu fosse estratégica, eu estaria muito bem na fita, mas eu sou flopada, então melhor não. Então, você você acha que é? <risos> Deixa eu só entregar a chave do carro para minha mãe rapidinho. Claro. Voltamos, galera. Pronto. Voltamos. Eu esqueci, eu deixei aqui em casa uma coisa. <risos> Vamos lá. <risos> Voltando. Então, é, como eu estava falando, eu sou uma, uma jogadora. Eu acho que é muito melhor você manter o papo com as pessoas certas e é aquelas pessoas que, que, às vezes, não tem tanta afeição não é que não é afeição, é proximidade de jogo. Às vezes é muito melhor você manter um papo com as pessoas corretas e tudo mais, e confiar naquelas pessoas. Você acha que isso pode ter prejudicado o seu jogo no Survivor VD ou não? Sem citar nomes. Sendo sincero, bem sincero, eu acho que não. Não foi isso que acarretou a minha eliminação. Eu acho que teve muita coisa envolvida no meu conselho, não tinha como eu me armar, porque, tipo assim, os dois alvos da noite usaram um ídolo, assim, tipo, que, tipo, como que, quando que eu ia pensar que isso ia acontecer no conselho? Me explica, certo? não tem como. Não tem como, então, tipo, é. Assim, então, é uma coisa bem surpreendente. Tipo, é, eu me vi num beco sem saída, na hora que eu vi que, que tinha, que ia pro revote, eu já sabia que eu ia ser eliminada, literalmente já nem chamei mais ninguém, eu falei, não, não vou perder meu tempo, que eu sabia que eu já ia sair. E, tipo, depois que eu saí, eu não vejo qual como é, o meu social poderia ter mudado, sabe? O que ia acontecer. Porque eu já estava, é, eu já vinha de outra tribo com mais uma pessoa, já estava, tipo, já estava sendo associado com essa pessoa. Eu estou falando muito sobre o jogo, você me fala, tá não, pelo amor tá... de Deus Não, tá, tá certo? Okay. Tá ok, só não tá. cita não. Você nome. me dá um puxão de orelha, tá bom, você me dá só um de orelha não. Não. Mais. não, não vou citar, relaxa. É, então, tipo, eu já estava associada com uma pessoa, e tipo é, mesmo eu dando abertura para mais pessoas jogarem comigo eu já sentia que os planos já estavam traçados sabe quando eu já entrei nessa tribo e daí aconteceu o que aconteceu que dois ídolos foram usados corretamente então eu já não tinha muito o que, que eu podia fazer antes para me livrar disso sabe você não você vejo. acha que foi swap faker Ou... hum, eu acho que é a primeira vez Tipo, a e primeira mesmo? Swap. Uhum. Porque eu estava numa posição super confortável na minha, na minha, na minha primeira tribo. Aí eu caí numa tribo que eu não tinha conversado com ninguém. Fiquei, gente, saí. Saí, eu literalmente pensei isso, saí. Mas tá, eu consegui me segurar por três conselhos. Só que daí, tipo, teve outro Swap que eu achei que eu poderia estar melhorando o meu jogo, mas não foi assim, infelizmente. Acontece no jogo, isso acontece. E, então, tipo, e como é que foi essa experiência de jogar o Survival VD? Ah, foi muito legal, eu gostei bastante. A organização deles é impecável, cara. Eu fiquei chocada com as provas tipo, tudo certinho no sistema. Inclusive, eu gostaria muito de conversar com quem desenvolve o sistema, porque eu me interessaria para tá aprender ouvindo, também. Né? É tudo isso que seu namorado. Nossa, Stephanie, se eu fosse Nossa. você, eu ia sentar o ladinho dele, eu ia sentar o <risos> ladinho dele ia gravar só para aprender também. Eu acho, eu acho tudo, eu acho tudo, acho perfeito. Ah, A fica... arte também é impecável. Ele fica tentando. Deve ser muito mentir, difícil, nada. né? Ele, quem, quem, projeta, quem projeta as provas é, é ele e ele tem o, o auxílio do Kaique, né? O Kaique uhum. também é, é programador, mas quem faz a. a, a ele a é programador é de BBA? bebê Eu não sei como que fala. Nem sei. O que é isso? Ah, é porque, tipo, tem um, um cargo aqui que é, é na empresa que eu trabalho, que é programador de B&A. Eu não entendo muito bem direito também, eu não também consigo não explicar. Que é isso. Eu sei que ele é né? <risos> front-end. Eu não sei. Gente, eu sou, eu sou uma pessoa de humanas, extremamente de humanas. Então, às <risos> vezes ele chega pra mim e fala, ah, deixa eu te ensinar isso aqui. Eu, que é isso? Eu não sei o que é isso, né? Mas, enfim, mas ele fala, não, olha, você gosta de linguagens, isso aqui é uma linguagem, não isso ok, e tudo mais, eu mas isso, eu não entendo nada, mas se você quiser tirar dúvidas com ele, pode ir lá, que ele, ele ama ensinar, ele gosta de ensinar. Ele... Sério, nossa, eu realmente ele me interessa pelas fazer. coisas que ele faz, eu acho muito interessante, sabe? E eu desfrutei bastante, tipo, eu não foi muito tempo que eu fiquei no no, no VD, foi inclusive a primeira vez que eu saio na Permerge no, no Facebook, é muito triste, isso, que eu esperava não sair nunca na Permerge. Mas acontece também. É, mas eu acho tipo, nesse meio tempo pelo menos deu para aparecer um pouquinho, talvez, sei lá. Né? Eu acho que apareceu, eu acho que você, eu acho que assim, é como eu tava falando pro pro Marcos, grandes jogadores eles são eliminados em conselhos que dão o que falar. O conselho do Marcos deu o que falar, o teu conselho que você foi eliminado deu que falar, que foram duas pessoas usando o ídolo, que ninguém imaginava, ainda tinha pessoa que era protegida pelo, pelo, pela ameaça lá invisível, né? que eu não, não sei quem foi, não faço ideia, e aí do nada, não Revolte, você acabou pagando pato, literalmente. Mas o, e, o que, e o que te levou a se inscrever no Survival VD? Cara, eu sempre tive vontade de jogar VD. É, eu vi o as artes do VD. A primeira temporada que eu vi foi o VD Amazonas, que é muito antigo já, né? Que uma é, amiga te eu... jogou a Marcela. A Marcela, Marcela então, maravilhosa. Sim, era muito incrível. Aí eu fiquei com super vontade de jogar, mas tipo toda vez que aparecia para me se inscrever, eu enrolava, tipo, Ai, depois eu me inscrevo, depois agora eu... Porque eu tenho um pouco de preguiça para fazer ficha de inscrição, inclusive. Nossa, velho, muita pergunta. Eu não gosto de escrever tanto. Aí eu sempre enrolava, sabe? Uhum. Aí eu já tinha me decidido de me inscrever. Só que essas temporadas todas foram de veterano. Eu ficava, gente, cadê a temporada de novato? Tu pronto? Tu pronto? Quero me mostrar. Cadê? Aí não veio. Aí teve todo aquele hiatos, né? Que eles sumiram. Eu fiquei, não... É, eu fiquei, gente, não vai ter mais bebê. Já era para mim. Aí, no que eu vi a ficha, falei. É agora. Você é agora. O, e Dei me inscrever. E, vo e você, você considera que você tem algum arrependimento no jogo? Sem citar nomes também. Arrependimento no jogo? Vamos ver. Assim, é... Talvez... Ai, ai quase que eu cito os nomes. Pode ser eliminado? Eliminado pode? pode Ser eliminado pode uma pessoa que mais sem... eu é. acho que talvez ter votado no Pedro no conselho que ele saiu é porque foi muita coisa que passou na minha cabeça enfim tipo era uma coisa que eu tinha que jogar a cega sabe mas depois que ficou brava daqui saiu dos fodes também que me, me irritei mas tipo esse é o meu único arrependimento assim que eu vejo porque o resto eu conversei com acho que com as pessoas que eu me interessei mais eu fiz, eu criei alianças com as pessoas que a vibe mais bateu. Infelizmente, na Swap, a gente... A gente foram separados, né? E talvez seja isso mesmo. É, enfim, é, é um arrependimento, mas assim, é uma, um aprendizado que você levou para um outro jogo. É, isso aí. Entendi. Então vamos lá. É, vamos, agora uma espécie de um bate-bola, jogo rápido, certo? É, eu vou é. te fazer algumas questões, algumas perguntas, e aí você vai me respondendo, certo? Pode ser. Um jogador de survival. Ah, é <risos> Melhor de... Um, ah, eu amo ela, well, gente. Também. E você acha, você acha que ela deveria ter ganhado Microninja ou a Siri deveria ganhar Microninja e ela ganhar Heroes vs Villains? Óbvio, óbvio. Quem, quem, quem fala, quem ousa falar que a Sandra merecia mais do que ela, gente, para mim, tá faltando isso daqui pra pessoa, porque nunca na vida. Eu amo a Sandra também. Eu acho ela incrível, acho ela uma lenda do, do Survivor, uma das maiores de sempre. Ninguém tira essa coroa dela. Mas é que o jogo da Parvati em Herald vs Aziz foi, tipo, um nível muito superior a ela. Não tem como. Para mim foi totalmente roubo aquilo que ela que ela ter perdido. E, sim, a Siri devia ter ganhado. Na verdade, assim, eu acho que as duas mereceram bastante no mesmo nível. Eu não acho que a Parva tipo, tava no mesmo nível de Sandra, entendeu? Eu acho que as duas estavam assim. Eu acho que as duas tinham que ter ido pro FTC para ver o que, que acontecia. Da sim, no caso. sim que eu acho que, a Siri, eu acho que a Siri podia se expressar muito mais. Eu acho que ela poderia até ganhar. Mas seria muito super merecido. Eu não ficaria com raiva da Siri por ter vencido, sabe? Que nem eu fiquei com a Sandra quando ela venceu, porque não era a coroa dela. Ah, e a Amanda aqui... Convenhamos. Eu sou fracassada. Brincando. É. Nada contra, Eu gosto da Amanda, diga-se assim, de passagem. mas Eu, tenho que fazer essa eu gosto piada. também, mas coitada. É, é triste, né? né? Pois é, né? Enfim. Um desejo. desenvolver meu próprio sistema de programação Olha, muito focado nisso ambicioso também uma uma viagem que você quer fazer eu tenho planos para ir para Miami ano que vem eu já Uau. estou caminhando para isso tirar tipo. da minha vista, uma coisa complicada mas estamos tentando não, mas o, o visto é, se você pegar e falar que você não tem plano de morar lá, que você só quer visitar e tudo mais, que você tem vínculo, tem a tua faculdade, aí tu mostra lá o vínculo com a faculdade, eles liberam o visto assim, mais, mais facilmente. É Agora, que se ele sentir que eu... aquela vibe de, ah, ele vai emigrar e nunca mais vai voltar, ele vai fazer a Sol de América, aí realmente é, é complicado. <risos> mas aí se você for mostrar, ah, não, é só uma viagem, tem data de ida, data de volta, eu tenho um vínculo da minha faculdade, mais tranquilo, mas vai dar certo. Tomara, O de vem lá. <risos> brincadeira, um... brincadeira, brincadeira. Vai que algum, algum, Eu nem sei que uma pessoa que faça visto veja isso. Enfim, não. Nossa, verdade, verdade. É, Nossa, brincadeira, corta corta, gente, corta, corta, Kevin, corta, corta. <risos> não, brincando. É um, um ídolo. Eu não tenho um ídolo, tipo assim, Nem... eu diria minha mãe, porque é uma pessoa que eu admiro, mas tipo, um ídolo assim, famoso, que eu falo, é meu ídolo, não, não, eu pode, realmente pode nunca ser, tive. Pode ser sua mãe. Mas eu é. admiro bastante minha mãe, então acho que ela seria a minha ídola. Ai, que lindo, que povo! mandar essa parte pra ela, pra você ser o filho favorito dela. Sim, né? eu vou, quando, quando eu quiser pedir alguma coisa, eu vou mandar esse vídeo pra ela, mãe, eu tô falando bem de você. Lindo <risos> dos jogos é uma palavra ou tenho que descrever não entendi se, se você quiser definir uma palavra ou uma frase hum, acho que seria as conexões que são criadas no mundo dos jogos eu acho tão absurdo tipo a gente entrar no jogo conversar com uma pessoa virtualmente e tipo a gente criar um vínculo tão grande com a pessoa, ao ponto de a gente se encontrar pessoalmente, que é tipo uma amizade que, sabe, que é, acho muito legal isso. Tipo, tipo tu eu e tenho o Luiz, muito... né? É, exatamente, a gente, tipo, foi um grupo, tudo, um grupo de amigos, que a gente, tudo o WhatsApp, que não conhece o mundo do Facebook, a gente tudo se conheceu por lá, e agora a gente são super amigos. Eu realmente não me vejo mais sem essas pessoas ao meu lado, entende? Entendi. Acho muito legal essa parte do mundo dos jogos. É, é, são as, as conexões, conexões que a gente cria. Essas conexões criadas, que elas fogem até do mundo, do virtual, né? Que elas são so no Sim. mundo, que elas vivem... Elas, elas... tipo, quebram essa barreira de virtual. É bem legal, eu acho. Inclusive, tem muita gente que se afastou do mundo dos jogos, mas continua conversando com pessoas que, que, que conheceram de dentro do mundo dos jogos. Né? Já criaram seu nível de, de amizade tão forte. Também tem casais de do mundo dos jogos, né? Você conheceu é. seu, seu namorado no mundo dos jogos? Noivo. Nossa, eu acho desculpa. É, eu achei incrível a história de vocês, inclusive. Eu lembro que eu vi o, um texto que vocês postaram no VD, e eu mandei no grupo com meus amigos, falei, gente, olha que isso, eu queria meu sonho, meu sonho eu conseguir uma história assim. Achei muito <risos> bonitinho. Não, tem outros casais também, tem o Marcelo GB, que fazem oito anos, hoje parece, o, é, oito anos juntos, de... a Ana e a Pri, que se conheceram numa temporada do VD, VD França, e hoje elas são casadas, então, é, pois é, tem muito, muito casal de, um, de mundo. Que babado, eu tô procurando, cadê, cadê, tem que ter um Tinder né? aqui no WhatsApp, no, no WhatsApp não, no mundo dos do jogos, tem colocar. Tem no encontrão, tem. Eu espero, não, não mandem esse vídeo para. prometido, <risos> vou ter um anel, Tomara. <risos> não. É, no encontrão, você pensa em ir? Já quer ir algum dia? É um plano futuro? Olha, um plano futuro ainda não, porque eu acho que eu ainda não conheço pessoas suficientes para poder me enturmar, sabe? Mas, uhum. tipo, no futuro a gente sempre deixa essa... Nunca diga nunca, né? Mas eu, eu, eu, tipo, tenho vontade, mas não tá nos meus planos agora. Eu, tipo, eu vou tentar mais, agora, ser um pouco mais ativo do mundo dos jogos, assim, no Facebook. Eu acho que eu não... Como plateia, eu não, não acompanho muito o jogo, sabe? Uhum. E pra fazer mais amizade. Mas aí, quando tipo, eu, tipo, senti que eu já tô mais enturmada, eu assim, tipo... É uma coisa que eu sou bem... É... Sabe, decide numa noite, tipo, faltando um dia, já decidi, vamos, pronto. Eu sou bem assim. É, eu, também, eu, eu quando eu fui a primeira vez, foi assim, de supetão também. Foi, ah, eu vou... É, vai, vai ser, eu, quando, quando eu for, vai ser literalmente assim. <risos> o, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta, antes de ir para a última palavra. É, você pretende jogar outros jogos também, né? Tem vários ainda abertos para ti, tem Subra, tem, tem o zg tem é, é você não gosta de fast, né mas tem Caraval que eu acho que vai ter uma uma nova temporada também tem o tetal você pretende continuar se inscrevendo em jogos do Facebook né sim atualmente eu não tenho muito planos para entrar em outro jogo eu gostaria mais de focar em outros aspectos da minha vida porque tipo toda uma faculdade eu estou tipo concorrendo também a uma vaga na minha empresa que é de TI que é de desenvolver sistemas e também estou iniciando um casinho, né? Então, tipo, é muita coisa pra minha cabeça. Não vai, eu acho e que.. E a feliz, faculdade de eu... TI é muito complicada, viu? Sim, tipo, por exemplo, eu vou entrar em provas, eu ainda vou ter que trabalhar, eu ainda vou ter que dar atenção, e ainda também tenho meus próprios furtos em casa, então acho que entrar num jogo, eu gosto muito de entrar, tipo, entrar direito. Eu não gosto de entrar em jogos e ser primeiro eliminado e não fazer nada, entendeu? Então, tipo, atualmente, não. Tipo, mas no futuro, obviamente, eu pretendo voltar sim, óbvio. Ah, então claro, eu amo jogos, amo jogar. E por fim, Survival VD. Ah, uma experiência muito legalzinha, eu amei a vibe do, desse, é, desse jogo. É uma franquia que eu, obviamente, voltaria a jogar. Me chamem que eu estarei, estaria de volta. adoraria fazer meu um retorno no VD. É, é. Eu conheci pessoas muito legais, inclusive, a minha entrevista. Os moderadores são perfeitos, gente. Eu bati super papo com o dois lá. Incrível, Para mim foi tipo, uma sensação muito de acolhimento deles. Virei. Que bom que você gostou. E eu espero realmente você te ver em outros jogos, se não a por agora, mas futuramente. Muito sei. muito obrigada pelo seu tempo, Yuri Muito obrigada pela entrevista Você é uma simpatia de pessoa o Seu jeito me lembra muito da Fran mesmo De conversa é. eu, sei, eu, eu acho que vocês são parecidos né? Até fisicamente, mas assim Também é, conversando Me lembrou muito das conversas com ela que a Fran realmente era, no começo era bem desconfiada A Fran é um carisma em pessoa Não tem, como, não tem pessoa que não goste da Fran Exatamente. Chocada <risos> eu adoro Fran, diga-se de passagem E um beijo muito grande Muito obrigada E se você quiser dar um recado para a plateia Que te torceu para você A tá? vontade Primeiro agradecer a você pela entrevista Me divertir, real Eu nem vi a hora passar, nem sei que horas que tá E foi muito legal Eu te conversar para com você uh, E a plateia, gente, muito obrigado Se alguém torceu por mim eu, eu, eu sinto muito ter decepcionado Ter saído tão cedo do jogo Mas é, eu acho que eu fiz que eu possível, visto que estava em mãos para tentar me manter no jogo. Eu acho que eu poderia mostrar muito mais no jogo. E mas não acontece, é, é, a gente às vezes a gente ganha, às vezes a gente não ganha, às vezes a gente vai longe, às vezes não. Mas eu me diverti bastante e até a próxima. Andrei. <risos> até a próxima também aqui para a entrevista, gente. Um beijo grande e tchau tchau. Beijo gente, tchau. Se cuidem. Então... Ai, de tudo.